Marquinhos, lembra os dias atrás que eu perguntei eu só, o que é a vida cara, pra você? Cara, Hoje cara, quero saber cara, se, cara, se cara, o seu cara, propósito... Eita, se o seu propósito está concretizando em sua vida? Tá, Lorde, vou falar aí um dos meus três propósitos que eu já descobri aí, né? Como ser humano. Eu tenho um propósito de impactar a vida das pessoas positivamente o máximo que eu conseguir. Eu consigo fazer isso, galera? até fazer uma pergunta aí pra ouvir de vocês. Eu quero o um máximo impactar a vida das pessoas positivamente. Segundo, eu quero quitar todas as dívidas da família. Eu arquei com a resposta de quitar tá tudo, tá ligado? Mesmo sendo um valor absurdo Que é surreal da nossa realidade Fiz assim nas costas, vou quitar Não consegui ainda, mas estamos conseguindo E vou desfrutar o melhor dessa terra Vou levar minha família junto e vou botar Quatro geração minha pra viver tranquilo na terra Esses são os, um dos meus três propósitos aí E é isso, né? Cheguei, bora Olha lá. Marquei que demorou, galera, ó, os caras estavam cobrando Aqui já, Não, não, é é que eu, marquinho, não sei o quê. Mas, ó, oh, gastou o negócio pilha, de novo, a Vou ganhar, Itaizinha. só pra ele Ah, ué? É! Eu é, é, ia pegar, aí, mas que... não pegou? Você viu tem tempo Não, aí? É, esse mas daí eu já, eu já expliquei pra galera eu ah. expliquei pra galera como é que faz essa, essa jogada Você tá com o que depois, né? É, só que tem que ser na linha que dá stun Você quer ver? Ó os magos lá ó Que isso, véi? que é. estranho! É. Parece que eu tô lá Ai! Ai, o Gastão! Não! Não! Ai, eu sou o Vai, vai, vai, vai! vai, vai, vai. Da onde que saiu esse rapaz, mano? Nossa, meu flash foi pai, mano. porque ele flashar a bola dele, não deu muito certão, velho. Hum, Ai, close, hein? Caramba, ele tinha flash, mano. Acho que não é só para arma né? né? Ah, pode louco. ser. Ó, tá com careta que o Nono tá ali agora. Deixa eu ver se eu boto a cara. Então tem que limpar um pouquinho a Weaver. Ó ele. lá, olha lá, ele, ó lá. Ele, sabe? ele tá sem flash, será, mano? Não sei, velho. Ah, tem aqui. Matou, boa, vou mano, boa, boa O dragão é nosso o Ele tá frisado aqui ainda, tá? Uhum Tem que dar uma limpadinha aqui, ó Mano, os caras que real, mano Cadê os mil nove? Olha, aqui, ó. Ai, achei que ia desviar. De boa, de boa. Mano, But, eu já vi uns vídeos assim, que sei lá, que às vezes já apareceu na TR, do, do Twitter, assim. Vamos dar, vai, um, vamos dar. De uma galera, vamos, de uma galera dançando TikTok no meio do rolê, mano. Aí, tipo é, assim. É, normal, é. É, então, normal, mas. Não sei, mano. Mas isso me dá uma brisa, mano. Você tem mano. vergonha, velho? Não, não, não, é, não é questão de vergonha, mas não sei, não sei, velho. Esse eu não vou saber explicar também, não, velho Ixi, o cara não foi é. lá, não? Hum, acho que eu vou morrer. Ai! achei baixei pra não correr o ataque. Morri. ah, ah Mano, olha ui. isso aí. Oh, a gente ui. frisou por 3 minutos e quando ela ia tempo, farmar mano. a gente diveou. acabou o jogo do cara. O cara não quer pra jogar, velho. Sério mesmo? Coitado, velho. Tô aqui. Tem ult, tá? aqui. Vamos ver se ele estrola, mano. Ó, oh. Sumiu. Tadinho, mano. Ele escolheu errado. Ó, prendi ele ainda. O Luzão também morre se ficar ramelando, hein? Ah, não tem ah. ignite? Tancando, tancando. Tá aqui, Ignite pra ele não cura -mãe. Sumei. Nossa, ele tá. Caralho, a gente tá beautiful aqui, hein, velho? Não, eu vi que você pegou o Side, eu já imaginei que nós queria botar de filho da puta. Aí eu já peguei aqui, <risos> Padrão, né? Padrão. Padrão. Rebenta os caras, filho. Bebentos, cara. ah, ah, Obrigado, errei, meu lindo. Errei, errei rude aqui, falaram, tá? Tamo junto e ebrigadão pelos cinco meses, meu lindo. Eu vou nisso aqui, hein, mano. Ai, vou ficar sobrando. Opa! Saiu? Caramba, vocês vão um baita dano, né? Fazer no seu quarto, certo? E aí, mano, alguém tem que pagar, né? A conta, o preço. Não, não, não. Cancelei, cancelei o dele. Tô aguardando, tava aguardando. Mas gravar na praia. Mano, você falou que eu seria uma boa. Main Cindra, né? Não sim. viu mesmo? Sim, sim. Pior que é mesmo. Pra caralho. Ele falou gravar. Eita, peraí, deixa eu ajudar você. Acho que eu pego ele aqui Como de caneco. Ai, ah, ah, ele me mordeu, ah, velho. Mas tá, bom, range, tá bom. Né, mano? É, velho. É, Opa, acho que aqui eu faço ah, beleza, a história, beleza. hein? Beleza. Ai, mas o cara, o cara vai me morder aqui. Mas não vai mas... não, Ai, não. Mano, e esse Nunu, velho, o cara só fez um Drift aqui, louco. Olha, velho, querendo pegar eu ainda. Olé, caralho, esse Olé foi bom, hein. Mais ou menos, véio, que ele não caralho, vai matar mano, e sair vivo, velho. Deu o máximo mano. de dano ali, velho. Matou, matou, matou. Gatinho safado, véi Ah, gatinho safado, ele tá com o quezinho Da parede, caralho, véi Eu queria roubar a kill, galera, que merda Aí é foda O que que isso pode se tornar mais Ai. pra frente, Ajuda, ajuda, ajuda, ajuda Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, ó Ó, ó, ah. Vou voltar aqui hum. Acho que eu acertei Matei aqui atrás, tá Só que agora eu tenho que lidar com esse urso aqui, mano Esse Beleza. Nunu tá me tirando, hein, galera. Na moral, velho. Cara folgado. <risos> Eu também me sinto deslocado porque não vejo TikTok nos rolês. Todo mundo só faz dancinha de TikTok. Ninguém curte o rolê normalmente. Ah, mas às vezes eles dançando. A dança do TikTok eles estão curtindo o rolê, tá ligado? Não cabe nós isso aí. Mas esse começo aí se acertou, mano. Eu fico preocupado com o quão isso pode influenciar mais pra frente, tá ligado? Como em assim? O... Que em outros aspectos, mano. De, de ruim? ruim? Mano, é que tipo assim, você consegue perceber o tanto que foi fácil... É de ruim, mano Ruim? T mas uhum. tá falando que o TikTok é ruim, então? Não Mas se, se, se a influência for usada Olha, peguei o carro no meio do caminho Porque, tipo, mano Isso pode parecer uma influência boba Mas que com o passar dos tempos, mano É uma influência que a galera Que controla o mundo, viu? Que é fácil Ai, mano, como é que eu vou me explicar, mano? Vou fingir que apanhei do meu namorado. Igual Bota meu fé que eu já me perdi nisso aí, velho. Não sei também, nem o que tá acontecendo mais. Também, também, também. Vamos falar também. de outra coisa? Vou nem flash, Vamos, vamos, eu também fácil. tô perdido. Eu tô ficando super perdidinho. Beleza, vou te dar cover. Olha lá, flashou. Tom, então, morreu lá, morreu lá. Será? aí, ó. Tem uns anhas. Ó, ah, vem de montagem aí. Você viu, né? Eu vi. Gracinha. <risos> <risos> Talvez eu flasho? Ai, que merda. Acho que eu podia ter flashado, hein, mano. Caralho, e esse não Aí, tanque. Ah, filho. Eu acho tô que ele vai vir, né? acho que. Não, tô sem, mano, tô sem, mais. Vai lá, vai lá, vou dar só um x ah, nele ah. aqui. Se eu pegar boy. maconha, eu viro. Se eu pegar maconha, eu viro. Então pega, que vai tem que virar. Tá. Eu Jogo, eu jogo, Ó, pega aqui. Dois, pega dois, pega dois. Ó, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, Ah, eu é, tava tá? dessa. <risos> Beleza. Vamos jogando, vamos jogando, vai jogando, vai jogando, jogando, tira esse maluco Ai, ah, tô sem mana, tô sem mana Meu mãe. Deus Caralho Eu posso pegar, eu posso pegar, eu posso pegar Tá, dei visão, dei visão Mano, tô sem mana, tô sem mana Ah, não pegou mano. Ele vai pra wave, ele vai pra wave Surfa nele, surfa nele Ele é safado METEU AIM E AH Eu vou empurrar, vou empurrar Tá vambora, vambora Nossa, agora eu vou full pra casa, mano o bagulho parece que vai ser sincero mesmo, mano. Novos tempos, né, galera? Nossa, errei tudo, mano. Eu posso fazer um Chesky aqui estranho, mano, ó. Ah, todo mundo flashou, mano. Ah, mas aí eu tô jogando mal aqui. E eu morri. Ou não, tem zonas ainda. Tô tranquilo. Mas por que que eu não usei zonas, galera? Tô sem mana, hein? Então pra... Acho que o Yas faz a good ali, se pá... <coughs> Caramba, podia ter usado os zonas aí Esse nome ficou estranho, Meta? Mano, achei um bom nome, mano, Meta Metaverso, é um bom nome É, é um bom nome É, projeta futuro, né, Meta Tá ligado? Aham, uh -huh, tá ligado? Ó, pelo que eu entendi, a empresa mãe do Facebook, WhatsApp e Instagram mudou de nome E agora se chama Meta